No vídeo anterior estivemos a ver o pre-process look aplicado à page, analisamos o exemplo do Garland Pre-Process Page e verificamos quão é fácil, através desta técnica de pre-process, alterar classes ou adicionar novas classes CSS e alterar as variáveis a utilizar no TPL e vamos agora explicar que tipo de pre-process page foi necessário fazer para o nosso tema. Nós temos uma função muito simples de pre-process page em que o objetivo foi criar simplesmente a variável footer copyright. Ao contrário do background, que nós também utilizamos como theme get setting e renderizamos na page TPL, o futuro copyright não existe enquanto variável no Drupal. O que fizemos foi, através do preprocess page, porque queremos imprimir essa variável na page, criar a variável tal como aqui está definido. E fizemos uma associação, naturalmente, ao theme get setting, neste caso específico, mas isto, evidentemente, que... Esta, esta associação é por causa da natureza específica do future copyright de ser um setting um theme setting do tema o uh, resultado final é o de uh, apresentar nesta parte do rodapé o copyright tal como definimos na TPL se consultarmos a nossa page TPL depois de criado a variável, ela já pode ser utilizada aqui portanto, e uh, foi, feito, uh, ou foi feita a sua renderização. Portanto, se houver ou se uh, estiver ativo o footer copyright no theme setting, então o que vai acontecer uh, é que uh, vamos imprimir o copyright, a expressão copyright com a data, uh, o ano, neste caso, e o site slogan, poderia ser o site name, neste caso estamos a usar o site slogan, que é, como sabem, outra variável que uh, o page .tpl php disponibiliza em termos de variáveis na área dos comentários. E temos então este uh, resultado final, copyright 2014, Drupal 7 theming.